Eu não achei o fone, aí passei o som para a TV, também ficou bom. Mas a gente não pode voltar de, de mão vazia, né? Com <risos> paçoca. Só que é boa, né? Tem paçoca em Atlanta? Mais que tem, tem um lugar aqui que vende. Aquela aqui é Loja brasileira. É? Hum. Ah, é? É. Viu? Me, me, me façam a sua, Me façam as suas consolidações aí que vocês entenderam, se vocês tiveram dúvida, se clareou, se não clareou o conhecimento. Ah, não, clareou bem mais. Eu tava falando com o Eliab aqui agora, enquanto você saiu para pegar o fone, ele estava falando o clareamento que deu na mente dele, que ele fez, tava fazendo sem saber, as músicas, Sim. Sim. e agora com essas aulas foi muito boa. Eu tava pensando aqui na, em casa, que mesmo que... A jornada do M7 com é tipo a mina de ouro. A gente vai só recolhendo ouro, depois a gente faz o nosso castelo de ouro. Tanto ouro tem. Sim, e, e o legal é que eu trago para vocês a demanda que é de vocês. Então, pensando que essa aula fica gravada lá no, na área dos alunos, a de ontem também, em, em sei lá. Em cinco anos, vai ter muita coisa. <risos> o cara é que sentar tá bom, a menina é que sentar tá bom né? e assistir e anotar, não tem como não aprender. Eu Pode falar, depois eu vou. Eu, depois... eu achei importante a aula e ontem, logo quando eu vi, porque assim, eu tenho cinco letras que eu acredito que duas estão finalizadas e as outras estão em andamento e meio que travou até por não ter esse conhecimento também de ponte. Até o refrão, não sabia quanto tempo era refrão, isso aí foi muito massa, e, e vai praticando já, já, esse ano eu também tinha falado que eu tô pensando em, em estúdio, essas coisas, fazer a correria da grana, né, para ver se entra em estúdio, levar mais a sério mesmo, esse ano eu queria levar a sério esse projeto, nem que seja... Cinco músicas, dez músicas lançadas e, e ver se, se, se tem viração, né? Não é para ser famoso para ganhar dinheiro, é para ver se minha mensagem ecoa pelo menos o ouvido de alguém e goste. A parte da aula do, do Henrique, do EP, assim, também despertou essa, essa vontade de buscar um tema. Eu, eu tinha muito assim a vontade de fazer uma parte mais é, é, como se fosse uma música melódica, espiritual, assim, tox mais espiritual mesmo, tá entendendo? Então eu tô nesse pensamento aí, é, fora essas músicas que eu tenho. Então esse, esse, eu acredito que essas aulas vai ser super interessante para essas construções aí a gente brinca assim com o Henrique, mas eu sei que na cabeça dele ele tá encaixando ali a, as pecinhas do quebra-cabeça e eu acho que é isso aí, né? Quando eu vejo assim a, a aula, eu vejo que é isso aí, a gente vai encaixando o quebra-cabeça. Ah, eu tenho muito a dificuldade do, do beat, né? Eu sempre falei isso, é a parte do beat aqui é que mais complica de você fazer o beat e de ir pro, pro estúdio, mas eu também ainda não estou pronto para ir para o estúdio, até a condição financeira também. Mas eu acho que a, a aula aqui, e eu sempre repito que foi uma das melhores coisas, nesse caminho que eu estou pensando para o rap, foi uma das melhores coisas. E hoje também foi muito importante essa aula aí da estrutura. que como a gente vai fazer um, uma coisa que a gente não Legal. entende, a estrutura, o esqueleto, é, é como você vai crescer construir um carro sem, sem ter o um chassi, né? É, pra fazer é assim, Uma roda vai para um lado, a outra roda vai para o outro e... <risos> é verdade. É.